Sabes, sabes que ilha é aquela? Não. A ilha chama-se o Santo. É. E está à venda por 300 mil euros. Para quem? Quem é que vai morar para além? Não pode é construir ali. É ilegal é. construir ali. Parece o, os caminhos no fundo, não é, Kevin? Aqui, pipá Vim para a praia aqui por estes caminhos, assim um bocadinho. Ora, estamos, estamos na praia. Estamos a chegar aqui à praia, olha é lá, praia bonita, tem bonitas moçoilas, ai que caraças, ai. Aqui está a maré, a maré cheia, bonita praia não é? Sabes, sabes quem é aquela? Não. A ilha chama-se o Santo é. e está à venda por 300 mil euros. Quem é que vai morar para além? Não podem é construir ali, é ilegal. É construir ali Mas está à venda aquela ilha. 300 mil euros, estás a ver? Ali é outro caminho para cima. Pois? Estás a ver uma ilha à venda? É lá, só que em Espanha. Mas não se pode construir. E está aqui uma hora da fronteira, esta ilha. Uma hora da fronteira? Sim. onde é que está a fronteira? Na fronteira portuguesa. <risos> aqui em Porto de Vedra. 300 mil euros custa aquela ilha. Mas é ali uma casinha Esta é uma casinha, é uma casinha está, está na Rito de Pontevedra Isto é a rio de Pontevedra aqui Esta é uma casinha, um quarto pelo menos dava para fazer Era, uma, uma tentazinha a fazer o tipo de parque a pis, mulher é 300 mil euros, euros Isto que é, que é, que é nada, a ti se vendem lá um terreno para, para, para fazerem as casas para os Vê lá, hein? 300 mil euros, meus amigos, e é que acham? Aqui, esta alhava venda aqui, em é, Espanha. É? Ah, é, que... é? que acham? Olha só para a paisagem. É? Até vem com duas, com duas genes, ali com uma corda. É? Até vem com duas raparigas. É. Mas isso estava para passar, não é? Pois, se tivesse maré vazia, se calhar dava para passar. Eu o que estava a contar com maré vazia, mas a maré parece um bocadinho. Está a encher? Está a encher, Eu não se a encher. pois. Foi um mau cálculo. Foi o mau cálculo. Se mesmo assim, não dava para passar. Não dava para passar? Não sei se não dava. Com maré vazia hum, é acho. capaz de dar para passar. Não dava? Estou é, a ver aqui a ilha à venda? 300 mil euros, aqui em Espanha. Aqui temos ali um baluço ali daquele lado. E ali é lá. Tem que Será que está aqui por aí? Vamos ver se está por aqui. Olha lá. Vamos e. lá para onde a gente vê. Praia de Santo Marina. É o que temos aqui. É. E temos ali a dita Ilha à Venda. Porque ali ali ficaram rapariga que estava no coiso. E vamos agora por aqui, assim, por cima e por esta parte, Conselho de Santa uh, deixa, Vou deixar aqui o link na descrição. E tem aqui. Bom, as estradas são um bocadinho inclinadas, como estou a ver, não é? Mas é o que é. Bom, espero que tenham gostado daquela ilha à venda. E, obrigado por assistir. E, toca de milhar uns milharinhos, meter o um porquinho, porque vale é a pena. Uma ilha que é que diria por trás de uma ilha. É, Lucília, estamos aqui. Eu não, não mexi nada. Chave do carro? Sei lá, vai sair no bolso. Mas tu já não sabes o que é que fazes? Não fiz, por dentro eu tenho a chave para me ir embora. <risos> é aqui um lavador? Temos aqui um lavador antigo, não é? Já é com uma fontezinha ali e tudo. Está engraçado. Fonto vamos já ver agora se achamos aqui o GPS achamos aqui edita